Eu vou, eu vou montar aqui, foda-se. Rolaço oh, é maravilhoso. O que você tem feito, Otaku? Me conte. Quais são as novidades? 5, eu, 4, eu, eu tô montado no pior lugar possível, porque é baixo. 15, 15, 15, 15, Tô, vivo. tô nem aí. Eita, nós, não deu bom não. Monta aqui em mim. Não, pera. Ah, é Gostou da cantada? O dermatologista recomendou 500 pomadas. Pomadas pra acne. Acne? Acne. E um hidrante hidratante. Aí eu tô usando pelo menos o cheiro gostoso. Boa, é isso que importa. O importante é ficar cheiroso. É por isso que eu não tomo banho. Banho faz você ficar fedido. Acreditem. A gente só fica fedido porque a gente se acostumou a tomar banho. Se a gente parar de tomar banho, o corpo para de, ex de, de exalar cheiros. Meus olhos sangram vendo esse baixo. Eu não fiz nada desde a última vez. Eu vim aqui desde a última vez aqui na área. Caramba, isso foi ó, faz um ano que você não aparece aqui. Pelo menos você engordou um pouco, vai. Vou tirar na base deles mesmo e todas. Meu Deus, eu caí! Como que eu caí? Ai meu deus, adorei o, o Bastion. Foi pedido da, da, da pingu, né? O, o o e seu hate por baixo. Ele não te, ela não te recomendou o Hakutan. Eu emagreci sem fazer nada o dia todo. Meu deus do céu, Né que na verdade, emagrecimento não acredite no que eu falo porque eu tô, né? Mas emagrecimento é o gastar mais calorias do que você do que você consome não tem segredo, se você não fizer nada o dia inteiro mas você comer menos calorias do que do que o seu corpo gasta para te manter vivo, você vai emagrecer, não tem segredo ui, cadê os, os haters das minhas ultis Hein? Cadê? Péssimo lugar. Excelente baixo. Meu nível de Acme é baixo, então não. Ô, você tem Acme, você não tem Acme. Acme é o nome da organização que quer pegar o Papa Léguas. Não, é. São os produtos que o coiote usa pra pegar os papalegas, né? Algo assim. Não é, da, não é da minha época, nem da época de vocês isso aí. Caralho, poste, velho! Tem um poste na frente. Ah, o Rakutan faz muito mal ao fígado, é uma bosta. Olha só. Entendi, Rock o é uma merda, a fode inteiro, pô. Pois é, meu irmão tomou as costas, ele era cheio de espinha, o fígado foi pro cacete. O negócio parece saudável. É Merda. Onde de baixo, credo. É um é um fato, até emagrecer sem fazer nada, só não comer, Exato, só não comer. Ou começou a proteína, se você começou a proteína, você não vai engordar. Que é a dica aí. Proteína, é muito difícil o seu corpo transformar proteína em gordura. Eu até consegue, mas é muito difícil. Provavelmente você vai desistir de comer antes de conseguir chegar nesse ponto, porque comer só proteína é coisa, coisa de gente desgraçada. Bip bip. Eu tô andando de bicicleta, mas depois é pedalada, eu comi um x-podrão, então não adiantou porra nenhuma. Na verdade, adiantou, né? Provavelmente, na matemática, você ainda engordou pra cacete, porque um x-podrão deve ter muito facilmente mais de mil calorias. Se você foi pedalar, se você pedalou por tipo uma hora, você deve ter perdido umas 400. Então, fodeu. Só que o bom de fazer exercício, eu não faço, tá? Então eu tô falando aqui da, da minha bunda. Tipo, eu tô, tô tirando informação aqui aleatória. É que o seu corpo, ele se mantém, o metabolismo, ele se mantém acelerado por um período. Tipo, não é só o tempo que você faz exercício que você tá queimando caloria. Você ainda fica queimando mais caloria por um tempo. Isso que vale a pena. E também é saudável, né? Falar referência de idoso, gente Não é possível, esse negócio Passou por 100 anos na TV, não é possível Que vocês não peguem a referência Do Papa <risos> <risos> Aí Minha Zut Cadê Minha zute, galera? Hein? Fala mal Fala mal das ultis. Na vida real, Coyote é mais rápido que papaléguas. Eu amo os Looney Tunes, eu tenho uma duca do perna longa que mexe oreira. Ai meu Deus. Eu tenho uma cueca do pênis longo. É, eu acho que não é disso que tá falando. Mas eu te, mo eu te mostro o que, é que ele mexe. Referência de idoso alguém me chamou? Eu quero. quero comentar sobre Looney Tunes. Eu não lembro mais, eu era muito criança quando se passava. Vou morrer. Ai. Voltei Marcelo, espero que você tenha percebido Mas a gente tava falando mal das suas outras Pra te incentivar a realizar dos melhores Aparentemente funcionou Eu tenho certeza absoluta que foi por isso Inclusive isso era Talvez você seja dessa época, Kellen Isso era padrão aqui na live Porque, Tipo, a pessoa elogiava Quando a pessoa me dava um elogio Fudeu, é. nunca mais eu jogava Primeira elogio que eu recebia na live Já era, acabou Ma Matava aí meu desempenho Ninguém volta em mim, mas todo mundo sabe que eu carreguei Meu celular se desligou do nada, sério? Isso aí é vírus Nossa, por que eu tava achando que eu ia pegar estrelinha hoje? Eu achei que eu tava 99, mas eu tô no 8... 89, velho Puta, eu sou velho mesmo Que tristeza